Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo de seis da websérie que fala como podemos melhorar a nossa atuação como profissionais de treinamento e desenvolvimento. Eu sou o José Aquino e eu queria começar com uma pergunta para vocês. Por que será que muitos treinamentos têm o conteúdo adequado, mas não geram o resultado esperado? Nesse vídeo nós vamos mostrar que mesmo com o conteúdo adequado para o público-alvo, o treinamento não vai trazer o resultado imaginado se não houver um alinhamento de repertório e aplicabilidade com o contexto, estratégia e cultura do cliente. Cultura do cliente está relacionado em como essa empresa, esse cliente, pensa, como ele age, quais são os valores que ele tem, quais são as regras de conduta, vestimenta que eles usam no dia a dia. Tudo isso compõe a cultura de uma empresa. E como já diria o Peter Drucker, uma frase que eu gosto muito, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Conteúdo de treinamento é parte da nossa estratégia. Mas se a gente olhar só para o conteúdo e esquecer da cultura do cliente, talvez essa cultura devore o nosso treinamento e a gente não tenha o sucesso imaginado. E aí eu queria trazer uma outra provocação relacionada com o conteúdo. Será que o conteúdo morreu? Porque hoje, pessoal, vamos ser francos, toda a informação está disponível na internet. A gente vai lá nos mecanismos de busca, coloca lá como fazer tal coisa, como estudar não sei o que, como resolver. A outra coisa, tá tudo lá. A gente tem um repositório de informações, inclusive com slides prontos, gigantesco. Então, será que focar apenas no conteúdo vai garantir sucesso de um treinamento, se qualquer participante pode ter acesso a essa informação? Claro que o conteúdo não morreu, o conteúdo é a base para aquilo que a gente faz. Mas eu conheço muitos treinadores que ainda são muito apegados ao conteúdo que eles entregam e chegam ao ponto de não querer compartilhar esse conteúdo com a turma. Vai lá, apresenta o treinamento, mostra alguns slides, mas não entrega esse material. Qual é o receio? Que esse material circule na mão das pessoas, acabe parando na mão de um concorrente, que o concorrente vá lá e vá fazer uso desse material, ou que aquela empresa que o contratou uma vez comece a replicar os treinamentos por conta própria, usando o conteúdo dele. Isso pode acontecer? Claro que pode. Mas será que as pessoas que vão mostrar o nosso conteúdo, aplicar um treinamento com o nosso conteúdo, vão conseguir fazer da mesma forma que a gente faz? Vão conseguir lidar com os participantes do mesmo jeito que a gente lida? Puxa, mas será que eu estou lidando bem com os participantes? Esse é um ponto de atenção que nós temos que ter. O conteúdo não morreu, isso é um fato. Mas o conteúdo não é mais um privilégio do treinador. Não é mais um privilégio do facilitador. Não é o diferencial do treinamento. Já foi, no passado ele era. Porque o conteúdo, essa informação, estava na mão do facilitador. As pessoas não tinham acesso a isso. Hoje elas têm. Então nós precisamos ir para um próximo patamar. E eu preciso lembrar o seguinte, que o conteúdo na mão dos participantes significa que eles podem, durante o treinamento, pesquisar aqueles conteúdos. Eles podem fazer perguntas sobre aquele conteúdo que talvez eu não tenha estudado. Então, repara que além de não ser mais privilégio nosso, eu tenho que conhecer muito mais do que eu conhecia antes. Porque não é mais um processo em que eu vou lá e apresento algo para o participante. É um processo em que ele debate comigo, ele discute comigo, ele traz questões de matérias que talvez eu não tenha lido, de livros que eu ainda não pesquisei. Então, a nossa responsabilidade de conhecimento sobre conteúdo é cada vez maior. E essa é uma notícia ruim para a gente, porque dá mais trabalho. A gente aprende mais, claro, mas dá muito mais trabalho. E mesmo que eu domine todo o conteúdo disponível, ainda assim meu treinamento pode não funcionar bem se eu não conseguir lidar com a cultura daquela turma. Conteúdo, pessoal, está muito relacionado com a tarefa. O que essas pessoas deveriam fazer ou não deveriam fazer, como deveriam executar as coisas? É o ensinamento da tarefa, do que fazer. Só que treinamento envolve um outro aspecto, que é fazer a gestão da emoção dos nossos participantes. Eles conseguem, através do nosso treinamento, olhar para aquele conteúdo e perceber no seu dia a dia aplicações práticas? Ao perceberem essas aplicações práticas, eles conseguem agora visualizar melhores resultados que eles podem ter? Eles conseguem se imaginar ganhando posições dentro da empresa, ampliando aquilo que eles realizam hoje, ou seja, enxergando novos motivos para continuar trabalhando aquele conteúdo? Porque se o conteúdo não estiver alinhado em como os participantes se percebem dentro da cultura deles, não vai funcionar. Então, trabalhar a aplicação prática é fundamental. E aí eu preciso fazer um belíssimo diagnóstico de quem é o meu cliente, não só das necessidades que aquela empresa tem, mas principalmente de qual é o perfil do público. Qual é a formação dessas pessoas? educacional. Formação técnica, depende, claro, né, de qual é o material que eu vou lhe dar, mas qual é a formação dessas pessoas? Eu posso usar um treinamento com um conteúdo mais sofisticado ou eu preciso descer um pouco o nível para criar uma base com essas pessoas e levá-las para o próximo patamar? Qual é o grau de maturidade que essas pessoas têm? Quando a gente fala de treinamento... Tem dois grandes modos de montar um treinamento. Eu posso construir com a turma, ou eu posso desconstruir aquilo que está lá para construir novamente um significado novo. Qual é a maturidade do meu participante? Ele tem condições de participar de uma desconstrução e uma nova construção? Ou eu vou precisar construir ali junto com ele, porque ele ainda não está preparado para essa desconstrução? Qual é a diversidade que eu vou ter em sala, que eu vou ter na turma? Em termos de idade, de gênero, de raça, de credo, de preferência política. Da onde essas pessoas vêm? Como é o cotidiano delas? Quais são as necessidades que elas gostariam de resolver para a vida delas? Puxa, Kino, mas isso pode ser um paradigma. Eu sou contratado por uma empresa para ministrar um treinamento para as pessoas que trabalham lá e eu tenho que me preocupar com as necessidades dessas pessoas? Sim, também. Claro que eu tenho que me preocupar com a necessidade da empresa, mas como é que eu alinho isso com a motivação das pessoas? Porque se elas não perceberem os benefícios que elas podem alcançar com aquilo que eu tô ministrando, elas não vão se engajar no treinamento. Muito pelo contrário, elas vão direto na internet, vão pesquisar sobre aquele conteúdo e vão passar o tempo todo colocando objeções, trazendo outros pontos de vista e querendo iniciar um debate que talvez eu não esteja preparado. Então, a gente tem que sair um pouco do O QUE FAZER, que é a base de qualquer treinamento, e começar a mergulhar mais no COMO FAZER. Só que o COMO FAZER não é genérico. O como fazer é muito específico. O mesmo conteúdo ministrado por uma empresa do segmento financeiro tem uma aplicabilidade. Diferente do mesmo conteúdo ministrado por uma empresa do segmento de telecomunicações. Outra aplicabilidade. Repertórios diferentes, grau de formalidade diferente, velocidade de processos internos das empresas diferentes. Público-alvo que elas trabalham, clientes delas diferentes. Tudo isso impacta na elaboração do meu treinamento. Eu tenho o conteúdo pronto, como é que eu transformo esse conteúdo para aquele público? Então, dica, conheça muito bem o seu público, a persona desse público, quem realmente vai estar lá, como lidar com essas pessoas. Eu vou dar alguns exemplos que parecem bobos mas que podem fazer toda a diferença nessa questão. Eu conheço um profissional de treinamento e quando eu falo profissional de treinamento é porque é um profissional, ele sabe o que está fazendo. Muito tempo de estrada, já ministrou milhares de treinamentos, conhece muito bem o assunto que ele fala, só que teve um treinamento dele, ele me compartilhou essa história, que foi um fracasso total. E foi um fracasso total simplesmente porque ele não conseguiu, ele não percebeu, na verdade, a adequação que ele deveria fazer de repertório. Ele estava fazendo um treinamento para uma área comercial e ele começou a usar algumas expressões que são naturais para ele no dia a dia e que muitas empresas usam. E ele falou coisas como a nossa luta do dia a dia. Ele falou coisas como a batalha pelo resultado, vencer a guerra da concorrência. Até aí, em princípio, não parece ter nada de anormal. Só que essa empresa, uma das regras dela, um dos códigos de conduta dela, ou seja, um dos itens fundamentais da cultura dela, é não utilizar, em hipótese alguma, expressões bélicas. Expressões que remetam a questões de guerra, de luta, de batalha. E ele falando da batalha do dia-a-dia, -dia, batalha pelo resultado, vencer a concorrência, a guerra do concorrente. O conteúdo estava exatamente dentro daquilo que a empresa precisava e fazia todo sentido para os participantes. Só que a maneira como ele apresentou, por causa de algumas palavras que ele usou, criou um mal-estar na turma. Os participantes começaram a se olhar o tempo todo e ele no início não percebeu que isso estava acontecendo, quando ele percebeu que estava acontecendo, ele não sabia o motivo, e aí ele já tinha perdido a mão. Os participantes se olhavam o tempo todo, começaram a cochichar o tempo todo, porque cada vez que ele usava uma expressão dessas, ele feria o código de conduta da empresa, e os participantes começaram a ficar desconfortáveis. Nenhum deles interrompeu o treinamento, nenhum deles chamou a atenção dele para isso. As pessoas não fazem isso, elas ficam constrangidas. Mas acontece que os participantes não se sentiram bem, começaram a pensar que não poderiam usar essas expressões no dia a dia, então não conseguiam ver a aplicabilidade daquilo, não conseguiram traduzir o conteúdo para o cotidiano, a gestão da empresa não ficou nada satisfeita, e ele acabou perdendo um cliente, que poderia ser um cliente importante, com outros treinamentos no futuro. Eu mesmo passei por um treinamento com um cliente nosso, que, um treinamento bastante específico, ele disse o seguinte para nós, ó, oh, vocês não podem usar a palavra ouvir, vocês precisam usar a palavra escutar. Puxa, mas nesse nível de detalhe, você vai ficar lá 4, 5, 6, 8 horas com uma turma num dia, e você tem que cuidar esse nível de detalhe? Isso não é uma coisa irrelevante? Para essa empresa não, porque esse treinamento, o conteúdo dele, era muito focado em os participantes começarem a lidar com os clientes deles de um jeito diferente. E ouvir é uma coisa relacionada à questão física. Nós temos ouvidos, então nós ouvimos. Escutar é um processo de prestar atenção naquilo que a gente ouve. E escutar era uma palavra-chave para essa empresa, porque eles não queriam que os participantes apenas ouvissem os clientes deles mas escutassem ativamente e tomassem ações diferentes. Então uma simples palavra, pessoal, pode mudar completamente o contexto de um treinamento. Imagina você usar expressões que não estão adequadas a uma determinada idade. Imagina você chegar lá vestido de um jeito que não está adequado a como as pessoas se comportam. Você não estabelece uma relação de empatia, você não consegue lidar com a emoção. As pessoas olham para você como alguém que não participa do cotidiano deles. E se é para chegar lá e simplesmente falar do seu conteúdo, usar exemplos genéricos e que não encaixam, você não vai ter o foco dessas pessoas. Elas simplesmente vão mergulhar lá nos celulares delas, vão começar a pesquisar um monte de coisa, vão começar a debater com você, e aí você vai perder um pouco do controle que você precisa ter para levar o pessoal adiante. Então, pessoal, conteúdo é e sempre será fundamental. Se o conteúdo não fosse importante, as pessoas né, não precisariam de treinamento. Poxa, mas se o conteúdo está no Google, então por que fazer o treinamento? Porque só o conteúdo não basta. Se o conteúdo bastasse, as pessoas liam o livro, assistiam um vídeo de alguém, liam alguns artigos e estava tudo pronto. E não é assim que funciona. Então, domine conteúdo e esteja preparado para adaptar o seu conteúdo a públicos diversos. Tenha histórias diferentes para contar, tenha exemplos diferentes para citar. Crie simulações de cenários que encaixam no dia a dia daquelas pessoas. Faça com que as pessoas se percebam imersas no cotidiano e percebendo possibilidades de expansão desse cotidiano. Se você trabalhar dessa maneira, pode ter certeza que o seu conteúdo vai ficar show de bola e as pessoas vão olhar, nossa, esse treinamento fez a diferença na minha vida. Por causa do conteúdo? Também. Mas principalmente porque as, as pessoas vão visualizar o crescimento delas. E o ser humano busca crescer. Eu busco, você busca todo mundo busca. Participar de um treinamento é ter uma experiência de crescimento. Ajude o seu participante a crescer e o seu negócio vai crescer junto com ele.